1370 é Zaratini. Ele é gente da gente, tá sempre presente no meio do povo. Falo do Zaratini, o deputado amigo do povo. É o 1370 e no Zaratini eu voto de novo. Zaratini eleito a vitória é nossa, é do nosso povo. 1370 é o Zaratini do auxílio gás Barateando transporte, energia elétrica e muito mais É o 1370 e no Zaratini eu voto de novo Zaratini releito, a vitória é nossa, é do nosso povo É o 1370 e no Zaratini eu voto de novo Nosso povo. Até a vitória!